Oi pessoal, tudo bem? No nosso último vídeo, nós vimos uh, o modelo de polarização do transistor PJT. Então, nós vimos para este exemplo de circuito que a gente tem aqui, que se o, como o VE está aterrado, né? Então, desde que VB seja maior do que 0,7 volts, então eu tenho minha a minha junção VB polarizada diretamente, e se VC for maior do que VB, eu tenho a minha junção B reversamente. E nesse caso, o transistor está polarizado no seu modo ativo, aproximadamente a corrente IC, que pode ser calculada por IS. Bom, vamos assumir agora que a tensão de alimentação da base, né, o VBE, ela vai ter uma tensão constante, que eu vou chamar de Vzão, Bzão, Ezão, mais uma oscilaçãozinha pequena em cima dela, que eu vou chamar de Vzinho, Bzinho, Ezinho, como vocês podem ver aqui em azul, né, então notem. Eu tenho um nível DC que... É um valor constante que eu anotei aqui em vermelho e ele é somado, e aí ele é somado esse nível, essa tensão azul que tem uma amplitude pequena e oscila em cima do VBE Então, é, a notação que nós estamos usando aqui é Vzinho, Bzão, Ezão, é igual, então essa é a tensão total, ela é igual ao componente DC, que é o Vzão, Bzão, Ezão, mais uma componente AC, que é o Vzinho, Bzinho, Ezinho. Suponhamos então que a gente adicione uma fonte de sinal ao uh, circuito do exemplo anterior. Então como que esse circuito agora vai se comportar? Bom, primeiro vamos ver como que se comporta a corrente. essa corrente é dada por IS, E de VB, na verdade E de V, Bzão, Ezão, sobre VT. Então, se eu for traçar um, um gráfico disto eu tenho que a minha tensão V, E aqui meu IC que é aproximadamente E, ela vai ter um comportamento exponencial. Ok, então o que eu estou dizendo agora é que o Vzinho, Bzão, Ezão, ele é dado por um valor Vzinho, Bzão, Ezão, fixo, mais um valor Vzinho, Bzinho, Ezinho, que oscila e é pequeno. Então eu posso dizer que esse meu valor, é, Vezinho, pesão, ele é um valor fixo mais um valor que oscila aqui próximo. Então, são valores que estão nesta faixa aqui. É, essa região, ou seja, quando eu tenho um sinal de amplitude pequena oscilando, em cima de uma tensão contínua ou não eu posso aproximar o comportamento dele notem que eu tenho uma exponencial, ou seja, uma curva que não é linear por uma reta então o que nós vamos fazer é aproximar essa exponencial por uma reta Bom, e como que eu chego na, na função que descreve a curva verde, que é a tangente, a, a exponencial, né? a tangente, à função IC ou IE? Bom, primeiro a gente nota que no meio do V, eu tenho que a corrente nesse ponto vai ser IS exponencial de vzão, vzão, vzão sobre Vt. Então eu tenho o meu par de pontos ao qual essa reta é tangente. Depois eu calculo a inclinação da reta e isso eu calculo pela derivada. Né? Então a derivada de IC ou I em função de V, B, ela é Is dividido por Vt vezes a própria exponencial. Lembrando né, que a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes uh, a constante do multiplicativa da exponencial. Então essa daqui é a minha inclinação. Bom, e aí eu posso montar a equação da curva que descreve essa reta verde, né, que seria aqui o I menos IS e Então, a, a corrente descrita por essa curva menos a corrente no ponto central tem que ser igual à inclinação, que a gente acabou de calcular, E S sobre VT, E de Vzinho, Bzão, Ezão, sobre VT, vezes a tensão, no caso aqui Vzinho, Bzão, Ezão, Menos, atenção no ponto central aqui, no ponto tangente, que é Vzão, bezão Ezão. Notem que Vzinho, bezão Ezão, menos Vzão, bezão por definição, é o próprio Vzinho, bezinho Ezinho. Então eu posso reescrever essa minha equação da seguinte maneira. Vzinho, E'são é igual a S, exponencial de visão, visão, visão, sobre visão T, mais I S, sobre visão T, exponencial de visinho, visão, visão, WT, vezes visinho, visinho, Então, agora eu linearizei a minha equação. Eu tenho um termo que depende de visão, visão, visão. Um termo que depende de Vzinho, Bzinho, Bom, ainda tem aqui um termo que depende de Vzinho, Bzão, que depende dos dois, certo? Mas aqui eu posso fazer a seguinte suposição. Como o Vzão, Bzão, é sempre muito maior do que Vzinho, Bzinho, eu posso aproximar esse termo aqui. Então eu posso dizer que o Izão, é igual... Aí é esse exponencial de V. E aqui eu substituo, né? Eu aproximo por Vzão, Vzão, Vzão, sobre Vt, vezes Vzinho, bezinhozinho Tá, então eu vou dar agora um nome. Notem que esse termo daqui seria a corrente e C ou IE que eu teria uh, se eu tivesse somente uma fonte de tensão contínua. Então eu vou chamar isso daqui de cesão ou esão. Então eu vou dizer que eu tenho aqui o Icc, esão igual a essa corrente em função da tensão contínua e notem que ela aparece aqui novamente, então eu posso dizer que é Icc Esão dividido por VT vezes Vzinho, Vzinho, Ezinho. Tá? Lembrando que é, C e E são praticamente os mesmos em transistores convencionais. Portanto, eu posso também dizer que aqui eu tenho que IC vai ser aproximadamente. Isão, cesão mais isão, cesão sobre VT, Pzinho, Pzinho. Bom, notem o seguinte: esse termo daqui, esse termo aqui, ele é um termo que relaciona uma corrente IC a uma tensão VBE. Ou seja, ele relaciona uma corrente de um certo ponto do meu transistor, vamos voltar aqui, ele relaciona essa corrente aqui, desculpa, ele relaciona essa corrente aqui com essa tensão aqui que não são, ou seja, elas não estão em cima do mesmo dispositivo. Então, esse termo daqui é o que nós chamamos da transcondutância. A condutância, ela é uma relação inversa à resistência, né? É, então, corrente é igual à condutância vezes a tensão. E aqui é uma transcondutância porque ela, ela está relacionando uma corrente e uma tensão que não estão sobre o mesmo dispositivo. E nós vamos dar um nome para essa transcondutância aqui de Gm. Então por fim, a equação que nós temos que descreve é, o comportamento linearizado do meu transistor é essa daqui. Ele tem uma é, corrente contínua, Izão, CESão, que depende da tensão de polarização, Vzão, Bzão, Ezão, mais um termo, é, uma corrente que depende da variação, da oscilação de é, tensão na entrada, e essa variação depende da transcondutância GM. E é importante notar que GM também depende de V, B, E, ou seja, o ganho, ou a multiplicação que eu vou dar a esse termo V, B, depende do tamanho da tensão de polarização. Bom, e o que acontece com IB, com a corrente de base? Como que eu é, posso descrever a corrente de base é, nesse circuito linearizado? Bom, eu sei que IB é IC dividido por beta Então, basta eu substituir a equação acima. Então eu vou ter isão C'são dividido por beta mais isão C sobre VT vezes Vzinho, pezinho dividido por beta. Então eu posso reescrever essa equação como uh, isão B mais. É, notem que isão C sobre VT é, eu chamei de Gm. E aqui dividido por beta vezes visão bezinhozinho E aqui eu vou dar um novo nome, né? um novo apelido. Eu vou chamar GM sobre beta de 1 sobre R pi. Ou seja, GM eu sei que era uma transcondutância, né? era uma relação entre corrente e tensão. Só que era entre tensão e corrente em dois dispositivos diferentes, ou em duas posições diferentes do, do meu circuito. Agora que eu passo para IB, agora não, agora eu estou falando da corrente IB e o, a tensão VB, VBE, que estão na mesma... Uh, malha do meu circuito. Então aqui eu não falo mais de uma transcondutância, mas sim de uma condutância ou no caso uma uh, ou também de uma resistência. Né? É, a razão da resistência vai ficar mais clara quando nós olharmos o circuito. Mas então por fim eu posso reescrever a minha equação né? bezão é igual bezão Mais Vzinho, Vzinho, Zinho, dividido por Rπ. Então, nós vimos como que as correntes IB, IE I e IC se comportam em função de VBE. Agora, seria interessante a gente observar como essas três correntes se comportam em função de VCE. Lembrando que o gráfico que descreve essa relação é o seguinte. E como nós estamos interessados apenas na região no modo ativo, então nós estamos olhando apenas quando as curvas já se comportam como uma linha reta. Então, a derivada de IC em função de VCE vai ser sempre zero. Então eu não preciso me preocupar com isso. Lembrando que eu aqui não estou considerando o efeito de early E a relação dessas correntes com VBC? Bom, VBC é igual a VC menos VBE, então como VC não varia, vai ser a variação com VBC vai ser igual a variação com VBE, então também não temos que observar a variação em função de VBC. Resumindo então, se eu tenho uma tensão fixa mais uma tensão pequena que oscila em cima dessa tensão fixa na entrada, ou seja, na base do meu circuito, eu acabei de mostrar que linearizando o meu circuito, eu posso então escrever a saída ou a corrente IC como Izão C mais GM, vezesinho vzinho,zinho, Vzinho. onde o izão C é igual a izão S e de vez, Vzão, Vzão, dividido por Vt. E também mostrei que o izinho B é igual a um izão B mais. Ezinho, Bzinho, Bzinho, dividido por Rπ. Bom, notem então que essas duas equações que eu estou mostrando aqui, tanto essa, tanto essa quanto essa, eu, ou as três, inclusive essa, eu posso quebrá-las em uh, dois blocos. Um bloco que contém é, valores constantes, ou seja, são, é a fonte de tensão contínua, a fonte CC. E o comportamento do circuito é essa fonte CC, ou seja, é a parte de polarização do meu circuito. E aí eu tenho uma segunda parte que depende das pequenas oscilações que ocorrem no, em cima dessa fonte de polarização. É o que a gente chama de é, fonte de pequeno sinal. E ao linearizar eu tenho então a segunda parte das, da minha equação que responde a esse pequeno sinal de entrada. Então aqui nessa primeira parte eu tenho que minhas fontes de corrente contínua estão ligadas e que as minhas fontes de corrente alternadas estão desligadas. Enquanto que nesse segunda etapa as minhas fontes de corrente contínua estão desligadas e as minhas fontes de corrente alternada, né, o meu sinal, estão ligadas. E aqui vem então o... a parte final que é como eu descrevo essas equações na forma de um circuito. Bom, este meu circuito eu posso então dizer, agora que eu linearizei o meu o, as equações que descrevem ele, eu posso decompô-lo em dois circuitos, um circuito com fontes de tensão contínua superposto a um circuito de Somente com fonte de corrente alternada. E notem que aqui, em cima, isso é uma fonte de tensão contínua, então aqui ela não aparece, aqui ela é aterrada. Né? Essa esse, a tensão, essa tensão contínua, eu jogo ela a zero. Então eu tenho esses dois circuitos. E eu posso agora modelar esses dois circuitos em cima das equações que nós vimos. Então, o primeiro circuito nós já vimos no vídeo anterior que eu posso modelar como o, transi o transistor né? Então esse transistor aqui Quando eu estou pensando Somente em Tensão contínua, eu vou modelar como Um diodo entre Base e emissor e uma fonte de, de corrente e uma fonte de corrente vinculada e uma fonte de corrente vinculada a essa tensão uh, vezão Bzão, rezão, E eu tenho agora o um meu segundo circuito, que é um circuito que depende somente do meu uh, pequeno sinal. Então daí que eu vou chamar este daqui do meu modelo de pequenos sinais do meu transistor e como ele se comporta lembrem que eu tenho a equação é, izinho p eu falei que era isão mais é, vzinho, bezinhozinho sobre Rπ, ou seja, a corrente que passa é, pela malha do VBE ela é equivalente a ela é dada por uma resistência. Então eu modelo essa etapa por um resistor. Então eu tenho aqui entre a minha base E o meu emissor, um resistor que eu vou chamar de resistor RP. E da mesma forma, nós vimos que o Izinho Czão era Izão C mais Gm Vzinho Bzinho, né? que era a transcondutância que relacionava essa tensão então agora eu tenho a minha tensão é, Vzinho, Bzinho, Ezinho que recai sobre esse resistor rp e ela vai ser controlar uma fonte de corrente cujo o valor da corrente é igual a GM pezinho, pezinhozinho Este é o meu modelo de pequenos sinais. Então agora, quando eu quero fazer uma análise de um transistor dentro de um circuito, o que, que eu faço? Eu primeiro analiso a polarização desse circuito. Então eu olho apenas, eu ignoro os, as pequenas oscilações e olho apenas... Os grandes valores de tensão contínua que estão sendo usados para polarizá-lo. Com isso eu calculo os valores de C, isão C, isão E, isão B, Vzão B, Zão. E de posse desses valores, em especial isão C, eu agora passo para o meu modelo de pequenos sinais, onde eu vejo como os, as pequenas oscilações que estão entrando no meu transistor vão, se, vão alterar a corrente IC ou IE. Lembrando mais uma vez né, que Gm depende de isão-cesão. Então, aqui Gm é isão-cesão sobre isão T. IRP é dado por GM sobre beta a menos 1. Bom, essa foi uma apresentação do conceito de linearização aplicado a componentes não lineares, que é o caso do transistor. E como, após aplicar a linearização, eu posso decompor o meu, meu transistor em dois modelos, um modelo de polarização ou um modelo de grandes sinais e um modelo de pequenos sinais. E agora eu recomendo que vocês façam os exercícios propostos para praticar esse assunto.